Fala oh, rapaziada, suave, aqui o senhor trazendo mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se você for novo, vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal, porque tem vídeo segunda, terça e quinta Uns horários a deze... <risos> 16 horas, a 18 horas, então vem acompanhar que tem vários vídeos aqui para vocês e galera, lembrando bem, se você quer ver gosta de vídeo aqui do canal de DDT que nesse DDT que tem painel, então você vai fazer o seguinte, você vai deixar muito like aqui e vai apoiar essa evolução. Essa evolução foi quer ver comprada, lembrando bem, porque eu ver evolução aqui nesse servidor não faz, não é de agora que eu vejo evolução, faz muito tempo e muitos anos. Então, se você quiser Adquira uma evolução, você não tem tempo, não sabe upar a conta então... Ou você não tem tempo, tá ligado? Se você saber e não tiver tempo, pode entrar em contato também Ou você não sabe upar e quer upar sua conta Vou te passar os preços nas minhas redes sociais Que tá tudo na descrição Facebook, Discord e Instagram Que é as três redes sociais que eu uso no momento E as que eu sempre tô online, fechou? Só entrar em contato lá que eu vou te passar a tabela de preço Vou te passar os horários que quer ver Dá pra upar sua conta e quanto tempo que vai levar pra upar sua conta, fechou? Eu deixo a conta totalmente full, pet full, tudo mano, certinho. Sua conta vai pegar 500 milhões de FC e 30k, 30 de atributo aqui no servidor. Isso é um atributo muito bom para poder fazer PVP, desafios e entre outras coisas, entendeu? Passa todas as distâncias, você vai estar tá naquele modelo, fiote. A hora que o Titi abrir uma live, você já vai chegar lá com Bigodudo, meu parceiro, daquele modelo. Então, rapaziada, vem cá pra mostrar como foi essa evolução que eu vendi pro parceiro aqui. e mostrar a conta dele depois de estar totalmente evoluída. E é isso, né? Se você tiver afim de adquirir uma evolução, é só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, Facebook, mandando mensagem mensage lá. Daí a gente conversa, fechou? E ainda não tá toda, totalmente upada, porque falta upar algumas coisas aqui no contramarca, né, mano? Nesse negócio aqui de aço. No refinar aqui do contramarca, falta upar algumas. Eu deixei isso daqui nível máximo, né? O primeiro. Ainda falta colocar isso aqui Só em, em torno disso aqui demorou que ver quase 5 horas para eu poder deixar isso aqui nível máximo Mas enfim Se é detalhe que eu vou estar tá depois upando Mais para frente Mas eu upei o manual, ó vocês verem. Tudo full galera, ó Nível máximo E o que mais que eu posso mostrar pra vocês E também o que mais demorou pra mim Pra eu upar mano, também, ó Peguei, que ver? os atributos que eu coloquei na continha do mano. Só pra vocês terem noção. Olha esse escudo Olha os atributos. Olha essa Ebrama, mano. Olha os atributos dessa Ebrama Uta A pé filho. Na moral. E fora que, galera. Também peguei muita coisa pra ele aqui, mano. Ó, ó as pérolas. Coloquei pérolas de sorte e tal. não Totem. Tudo upado. Aí, ó. Tudo nível 5, no máximo. As cartas. Pra vocês terem noção Tudo padinho, mano Certinho, Pratina, 160 Isso aqui é que os caras falam que a gente buga, né, mano Mas nem é bugado isso aqui Só a gente dá um jeitinho, né okay, E o treino Falta upar, mas isso aí eu Vou upando é, devagarzinho, né Até ele mesmo pode ir upando devagar Contra-marca tá tudo upado Só falta upar o O refinado contra-marca tempo tudo upado também ah, eu já ia me esquecendo. Antes que eu me esqueça. Esse negócio aqui, ó. Que demora muito pra upar. Não demora muito, né? O refinadeiro, ó. Pra você ver. Durabilidade tá com 686. Ó, é. Dever e resistência, né? E resistir. Que é resistência no caso. 568. Dever e matar. É, matar, né, mano? 608. E imunidade a dano. Cento e pouco, né? Tá muito bom com o ar dele. Na moral. O atributo dele, é tipo assim, na questão de defesa e sorte, a sorte não ultrapassou a minha conta não Mas a defesa ultrapassou, mano, só pra vocês terem noção E a minha conta, que vê é antiga, hein Daí tá, o que mais eu posso mostrar? A figura tá tudo upada também Esse era em comando, né, mano, com... daí você tem uns comandos, você vai opa, as figura tudo certinho Agora montaria, montaria demorou, galera Imagem montaria, o Subliminar tá tudo full, ó. Nível máximo. Isso foi o mais que demorou na conta também, mano. Que demorou muito. Agora eu quero mostrar as coisinhas pra vocês também, ó. a oficina. Tá no nível máximo. Cuidar. Já... Deixa eu ver aqui. Não tem como... Já tá no nível máximo também. Subliminar, tudo 5. evoluir Tá tudo cinco ó lá tudo upado certinho ó nível máximo nem tem como colocar aqui pra vocês têm noção já tá nível 20 evoluir tal não tem como chegar aqui ó não tem como mesmo mas tá bom ó já deu que um atributo a mais Vamos acrar. Vamos acrer aqui ó dessa forma aqui não sei se tá errado mas eu achei que tá de boa mano olha o dano 300... O Acre sim, dessa maneira. Com o Lucifer, nível 68, SS. E... é isso, né? O Acre com o Lucifer, nível 65. O pet... é... O escudo também. Forno. O que, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês? Espírito de luta, tudo upado. Encantar. Que demora... demorou muito também. Mas rapidinho eu consegui. Deixei tudo encantado. E tudo injetado também né tudo bem né agora eu vou mostrar o pet pra vocês vou mostrar o pet e depois eu vou mostrar alguns detalhes que essa evolução que compensa comprar essa evolução ó pra vocês verem. eu peguei o pet do cara, coloquei purificar no pet deixei ele SS Aí, ó. deixei ele desse jeito aqui, dessa maneira e, viu, ó os equipamentos do patch tá tudo com um atributo a mais, pra vocês terem noção, olha os atributos que tá tendo, entendeu? Os atributos tá tudo muito bom, mano, esses atributos aqui você pega com pontos. E na minha conta principal tem 10k de pontos, que eu adquiri durante esses anos jogando no servidor. Também quer ver, fazendo divulgação, consegui alguns pontos também. E é isso, né? O patch demorou também para ser, quer ver, para colocar nível 70. Eu coloquei o Lucifer aqui, porque... Se a pessoa saber jogar com o Lucifer, mano, ele destrói muito aqui nesse servidor. Ainda mais que vem do jeito que tá. E é isso, né, galera. Deixa eu ver se eu não esqueci de mostrar alguma coisa. Acho que não, mano. Tá tudo mostrado aqui, ó. Aí, ó. Nível máximo também eu coloquei. Ah, tá. Alguns detalhes que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Os, deta Os detalhes são o quê? Aí, ó. Tá vendo aqui? Essas asinhas aqui, mano. Ó. 140... Olha lá, ataque, 50, 50, 50, daí mais 143, mais 144, mais 129, mais 137. Isso, você consegue como? No pontos, mano. É difícil, galera, pegar. Eu não vou falar pra vocês que é fácil, que é muito difícil. Eu mandei tudo aqui pra conta do mano. Não é fácil de você conseguir assim, não. Você vai ter que fazer muito PVP, muito GVG, desafio, pra conseguir os pontos. Fechou? E é isso, espero que vocês gostem, se vocês curtiu deixa o like de vocês, essa é a conta de um inscrito, vou mandar um salve aí para Yoda né mano, e pro o que é o dono da conta né mano, valeu por ter comprado a evolução, essa evolução aqui deu um trabalho, mas valeu a pena no final das contas porque ficou tudo upado mano, e no final das contas chegou a ser satisfatório né, a conta ficou muito forte. E o atributo dela, precisa pra vocês terem noção, mano O atributo dela ficou forte, galera, porque olha a minha conta, mano Pra vocês terem noção Minha conta é forte, galera, Não né? É fraca, não Mas olha o atributo Entendeu? E ela tá VIP 8 Essa continha aqui, ó VIP 8 Olha os atributos, tá quase que vê Se deixar no PVP, consegue me matar, mano Se o cara jogar bem, tá ligado mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se você quiser adquirir uma evolução aqui nesse servidor, se você não tiver tempo, se você não sabe upar, Instagram para você mandar um, uma mensagem lá no direct e o Facebook para você mandar uma mensagem lá no message, fechou? Tá tudo aí, ou aqui no YouTube mesmo, você pode entrar em contato, daí eu vou te passar todas as informações, todos os valores e o que, que ocorre nessa evolução. Muito obrigado por mais um vídeo e é nóis!